Olá a todos, vamos a um jogo super legal, de decorar casa, lançado este ano de 2022. O jogo é o, Design Blast, Decorar Casas. Bing Cool Games. Versão 1.0.3. Atualizado em 16 de novembro de 2022. Requer Android 4.4 ou superior. 10 mil mais downloads. Compras no aplicativo. Classificação do conteúdo livre. Elementos interativos. Lançado em 9 de novembro de 2022. Oferecido por Big Call Games. Isso é tudo pessoal, até mais, tchau tchau.